Às vezes a gente deixa de usar um determinado produto porque a gente desconhece a sua função. E hoje eu vou te mostrar como que você pode tirar o maior proveito de um corretivo colorido. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente sabe que manchas na pele, olheiras, espinhas, manchas roxeadas, avermelhadas, amarronzadas, ela não é privilégio de ninguém. Para qualquer idade ela realmente aparece. Acontece que a pele madura ela tem grande chance de ter mais marcas, mais manchas. Porque a gente conta aí com o tempo. Às vezes você pode não ter cuidado suficiente da sua pele. Além disso, a gente tem as mamães que acabam tendo as famosas manchas de gravidez. Tudo isso contribui para a gente ter aquelas manchinhas indesejáveis no nosso rosto. E aí a gente faz o que na maquiagem? A gente camufla, claro. Entra em cena o corretivo colorido. Bom, agora eu vou te explicar os tipos de corretivos coloridos que existem, as suas funções para que serve e eu vou te mostrar também como deve ser aplicado. Você não pode perder, continue assistindo. Antes de mais nada, é importante que você entenda um pouquinho como funciona cada corretivo colorido. Você pode me perguntar, será que eu preciso de todos os corretivos coloridos? Depende. É importante que você comece olhando, se olhando no espelho, verificando qual é o tipo de mancha, aonde eu quero camuflar, aonde me incomoda e eu quero esconder. Feito isso, identifique qual é o tom da sua mancha para que você possa partir para o corretivo. O corretivo mais comum é o corretivo amarelo esse corretivo ele tampa mais as manchas roxas e aquelas mais escuras eu tenho um aqui que ele não é assim tão tão amarelo mas ele tem uma tonalidade que ele acaba deixando um tom um pouco amarelado no meu rosto e o corretivo verde ele é indicado para as áreas mais avermelhadas então se você tem uma espinha ou se você tem uma mancha avermelhada o ideal é que você utilize um corretivo verde e aí na hora que você fizer essa passada de corretivo ela vai neutralizar ai mas como é que isso acontece na verdade a gente trabalha com aquela jogada de cores Existem as cores que uma neutraliza a outra Um outro corretivo que também é muito funcional é o corretivo lilás Às vezes a gente dá uma pancada e essa pancada ela sai do, do roxo Ela passa para uma fase amarelada para ela definitivamente sumir Um outro corretivo que é muito e que eu gosto muito de usar e ele é bem famosinho É o corretivo salmão ele é ideal para aquelas manchas mais marrom, mais escuras e também em tom assim mais acinzentado. Dá para você fazer uma camuflagem muito boa. Olha aqui ó, esse tom de salmão. Fica uma, uma, algo que não, que não te dá tanto trabalho na hora de você fazer a cobertura. E um outro corretivo que é muito bombado por aí, a cor vermelha, ela pode neutralizar várias manchas. Esse corretivo é uma adaptação que alguém começou a trabalhar nessa cor, né, utilizando o círculo cromático. E aí o pessoal começou a usar o batom. Claro que você tem que ter todo o um cuidado para escolher o batom certo para utilizar aí nessa camuflagem. Tudo vai depender do tipo de mancha que você tem. Para começar a aplicação, eu tô com o rosto limpo, só que já tá preparado. Aqui eu tenho uma camada de hidratante e uma camada de primer. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar o que eu quero camuflar. Então, de pronto, eu já começo a olhar que eu tô com uma espinhazinha aqui vermelha Que ela, eu posso estar tá escondendo ela Então eu vou pegar o meu corretivo verde E vou fazer batidinhas Eu vou passar o dedo Você pode também usar um pincel Mas eu vou mostrar É uma aplicação com o dedo mesmo Então eu vou passar aqui no meu corretivo E vou na manchinha E olha, batidinhas, tá? A gente começa a dar batidinhas de leve Porque a ideia... É não espalhar muito, é só concentrar no local e aí a gente vai dando batidinhas para que isso fique onde a gente quer e disfarce a manchinha, a parte vermelha. Então olha, ele já está começando a ficar já mais disfarçadinho. mancha que eu gosto de camuflar são as minhas olheiras e um pouquinho de mancha que eu tenho aqui nas laterais. Então essa eu já uso um corretivo salmão. Olha como é que ele faz a camuflagem. Aqui a gente ainda vai jogar uma camada de corretivo para que a gente possa cobrir e depois a base, tá? Feito isso, agora é a hora de fazer uma camada única de corretivo que vai fazer essa cobertura e aí eu vou utilizar a ponta dos dedos Pronto, então toda a área que eu fiz a aplicação do corretivo colorido, eu apliquei uma leve camada de corretivo que eu uso normal e dei leves batidinhas. Agora a minha pele está pronta para receber a base. Então eu vou fazer exatamente isso e aí eu volto para gente conversar um pouquinho mais. Depois de ter feito aqui um trato na maquiagem, eu queria dizer para você que o corretivo, ele deve ser um produto um pouco mais emoliente na hora que você for fazer essa aplicação. Essa emolência é importante porque, primeiro, o produto precisa ficar muito concentrado na área onde você quer esconder. Depois disso, você vai utilizar a ponta dos seus dedos para você fazer a Parte em volta, aonde você vai dar aquela esfumada? Todos os corretivos que eu utilizei aqui, eu vou deixar a relação lá no blog caso você tenha interesse em saber quais são as marcas que eu utilizei agora. Afinal de contas, o vídeo de hoje não foi para apresentar produto e sim